Apresentando... Eu, papai Jujuba Bananica. No canal... Jujuba Bananica! Vou por aqui que é mais rápido. Ok. Maninho! Nem vem. Você deixou sua carta que o motorista lá. Eu tô com a mão é então você vai fazer Tá, fica aí Eu vou receber só o dinheiro Ok, ok 80 centavos 20 trigos 51 real Mais 51 real 59,50, né Ok, maninho 3,84 3,84 59,50 Bora, maninho, já recebeu o dinheiro? Bora Bora ver se eles vêm de machado E vamos dar uma volta na cidade Agora sim, podemos dirigir rápido Maninho, será que dá pra pegar essas pedras? Maninho, tinha uma maçã ali Ai, tem nada pra comer nessa cidade, né? Caramba! Você assou o milho com o quê? Com sol? Não, tinha um vendedor. Tá de dois litros no poste. Entendi. Vê se vem um machado aí para trás. O que que é isso? Ai, ai! Vamos falar com o um moço chato. Não, vou falar com ele não. Vou só procurar. Aqui, maninho. Tem um machado aí? Sim, comprei. Finalmente, maninho. Isso. Agora compra uma cenoura. Pra eu, uma cenoura aqui, ó. eu vou pegar umas cenouras. Não, eu tenho que conversar com alguém pra pegar. Porque parece que é o de alguém. Eu vou comprar cinco batatas. Ah, tem que falar com ele. Maninho, eu vou comprar um pouquinho mais de trigo, fala, tá? Fala com o vendedor lá, vai lá. Mas ah, não, do outro lado, do outro lado dele. Pronto. Falou com ele? Ok, ok. Eu tô falando. Então você sabe como vender colheitas. É o melhor estar aqui o tempo todo. Ah, sim. Chama os pontos da casa. Ok, você é muito chato. Pede é cenoura. Você Over... vende cenoura pra nós? Será que você vende cenoura? Ele tá confuso. Ok. Você vende cenoura, isso. Hum, cadê a cenoura? abóbora não senhora. É um oh né, ali? Batata, milho, abóbora. Ah, isso aí é quando você compra e quando você vende. Hum. Manita, é umas coisas bem interessantes aqui. Não gramado não. Comprei se querer. Um um, um um centavo. Que isso? Semente de rabanete. Vou comprar cinco. Aqui, cenoura. É, compra bastante. compra muito. Não mais, compra mais. Vou comprar bastante. Vou comprar. Compra a maquininha, aquela maquininha lá da portinha ali. Qual? Caramba. Ela. Tem pimento para espalhar semente na sua fazenda mais rápido. Não sei, mas eu Ah, não, não é porque nós temos, nós temos que comprar um terreno, aumentar o terreno ainda, vai, Nós temos que cortar a árvore. Cortador de grama? Por que a gente queria isso? Pra cortar a grama. Ah. Maninho. Vê se, coisa, vê se tem alguma coisa lá no... E esse é uma vaca? Copa, Copa uma vaca aí. Hum. Ah, fala com ele lá do... Mas o Jeb, meu, cadê esse Jeb? É o um vendedor. Não, o Jeb não é vendedor não, pai. Não? Maninho! Oi. Acorda para vir e pare de ficar olhando essa foice. Ah, é, eu trouxe dinheiro. Maninho, os carros não estavam aqui? Na frente? Vou comprar essa panela aqui para... Para quê? Maninho. Calma aí, deixa eu tirar esse machado da mão. Pulverizador de água. Maninho, pra que isso serve? Maninho? Oi. Pra que esse pulverizador? É, ele. Maninho? Maninho? Ele coloca pulveriza sozinho. Ah. Ele joga água sozinho. Será que a gente compra? Esse jeb. Esse jeb, deve ser irmão desse Jeb oh. deve, deve ser o dono dessa coisa Né? Oh, é. Bora, maninho, bora, maninho, bora, maninho Ai, ai, maninho, eu vou embora sem você Ai, ai, maninho. Bom, pa... bom, irmão. Bora, né? Ô, irmão. Oi. Bora, né, meu querido? Tem de Eu tô aqui fora da loja. Tchau, tio. Por que você chamou ele de tio? É, eu... como se fosse. Ah, Vamos lá. Vamos. Ai, pensei que era uma loja de comida. Por que tem polícia aqui? Olha, tem a prefeitura. Olha o major. O que é isso? Gente, o que aconteceu aqui? Isso é uma farmácia? Vamos vir aqui. não tem dinheiro, não. Polícia chefe, detetive. Ah, fi, vai para mim. Vem, Maninho, vamos, vamos, né, apressado. Cadê? Maninho, eu tô presa! Olha, é super estiloso. Se eu falar com isso aqui tá? Oxi, Você tá olhando porque pra mim Ó, Eu sou uma mesmo, meu querido Olha, eu sou uma gnômia, bora, bora. Mas eu sou uma gnômia forte Vem, vem, cai dentro Eu, hein, fica me olhando Eu que dirijo esse carro, respeita Maninho <risos> Calma, maninho, que só tem umas coisas aqui Maninho, Parece doida Bora, aqui, eu já botei no GPS Oxi, paga pra você? Eu já falei que não É, <risos> engraçado Não, é, é Ele só vende de flor, fro, fro Ah, hot dog, por um boneco de neve levar que um boneco de neve cozinharia um hot dog? Essa coisa é tudo estranha, né? Calma aí, é que é aquela que a gente fica? Que é a nossa fazenda. Nossa fazenda é a irmão Daniel vizinho. Irmãozinho querida, a gente tem um, mar um martelo Martelo A gente tem um machado, bora ah. Vem, ai Ai Tem que ter cuidado com essas árvores Quase capotei aqui Ei, eu vou tentar plantar batata. Eu tô plantando batata. Eu vou soltar isso aqui, aqui, tá? Não mexe. Vou plantar batata aqui, trigo. Pronto. Maninho! Olha aqui! Tô plantando batata. Aí, eu pego essa... É trigo? O que é? Que... A gente pediu frango? Será que a gente pode assar o frango? tem nada aqui. Por quê? Não pega! Olha, maninho! Aí eu plantei flor, fro. Quem gosta? Eu amo fro. Será que a gente pode tentar. Que você coletou os. Opa! O maninho? Então, por que você não tenta. Pegar os troncos que eu deixei no chão. Ai. Ai. Ai. Ai. Ah. Ai. É difícil cortar esse tronco, ele é fundo. Você tá. Vai cá foice. Ai, ai, tá muito difícil de quebrar. Ai! Ai! Ah. Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! Maninho do céu, você tá preocupado com o machado, eu tô preocupado com me morrer. Tá, então me dá o machado e vou cortando, vem. Será que você consegue? Solta ele aí. vai tentar cortar como será que dá permissão para pessoa? Olha o que eu fiz. Botei madeira aqui. Nossa. Nossa, nossa, nossa. Ih! Placa de carvalho. Eu vou deixar as coisas aqui nessa árvore. Ai, ai, maninho. É tão legal a vida aqui, né? Tudo bem silencioso Ai, ai Vou jogar umas coisas aqui Calma aí, não Deixa eu pegar a batata, né Maninho Bota aqui as batatas, ó E os trigo Maninho Não, maninho Deixa ele aí, maninho Ô oh, maninho oh, querido, vai lá pegar aquelas batatas no chão. Vamos. Pega aquelas batatas no chão e bota aí. Dá pra fazer alguma coisa com ela? Eu vou colocar tudo aqui Maninho, será que dá pra gente vender? Dá. Vou botar no caminhão. Só não faz Eu muito. Que... Mentira, maninho. Ai, ai, maninho. Só você. Eu vou vender tábuas, tá? Maninho? Você vem comigo? Vamos só. Eu tenho placa ainda. Calma aí. Vou soltar aqui, maninho. Maninho, quer me dar meu machado de volta, não? Tá meu machado de volta, meu querido? Obrigada, maninho. Bora. Hum, bora fazer aqui a caixa. Pronto. Bora. Vou botar aqui. Pronto, maninho. Botei. Maninho... Você tá bem? Vai apertar aí não? Vou. Ai, ai. Sim. Ai, ai, bora lá, maninho. Bora. tem mais nada não vamos? lá? Não, maninho. Vamos, sobe. Sobe no capô. Tu é, é bom pra pegar dinheiro, né? A mão tá não tá machucando, não. Pra pegar dinheiro, né? Mão não machuca pra pegar dinheiro. 20 trigo já de, levei ali, a... Ai, agora bora levar as tábuas. 5 reais. Uhum. Batata tá. Linda, uhum. bora vir aqui? Tudududum. Acompanha ou oh. foi? Bora a batata, vai plenamente porque ela é linda. Ai ai, maninho. Bora. Será que tem alguma coisa a gente fazer aqui? Eu percebi que a gente não tem comida aqui, né? Na verdade, a gente tem comida porque a gente come comida de cachorro. Será que a gente vai pra cá? Calma aí Dando árvore A gente tá onde? A gente tá na cidade Não vamos lá não Ô maninho, sai do carro né meu querido Olha isso aqui maninho Eita, é caixa do quê? Hum, caixa de irrigador o que que você quer aqui maninho maninho eu vou ali dentro para ver se tem alguma mais mais coisas maninho eu vou comprar uma Maninho, será que dá pra gente comprar algum acessório? Alguma coisa pra ajudar a gente? Tem cortador de grama. Maninho? Hum? Será que a gente corta grama? Você é, você é grama? Não. Então... Mas dá, a lá tem muita grama. Então acho que dá pra gente cortar, né? Quanto 400. Tem que cortar uma coisa. Maninho. Comprar, pego. Maninho. Será? Por que a gente vai querer pego? Não, não vai construir casa depois. Ai, ai. Ai, ai Vamos comprar o quê? Batata. Batata. Batata dá muito. Eu vou comprar umas... Calma aí. Ai, tá baratinho até, sabe? Eu vou comprar 100 batatas Maninho Comprei 100 batatas Ui Tchau, moço Tá, tá aí barato, querida Você fez promoção pra mim, né? É verdade Você é muito chato, sabia, maninho? Você não ia lá atrás, não? Maninho A gente vai construir uma casa Ali É uma plantação A gente precisa de 12 pedras Como a gente vai conseguir pedra? Mas, maninho, eu vou cultivar mais aqui. Tem mais pedra aqui? Sim, mas. Será que dá pra gente comprar algum lugar? Aí, é, maninho. Eu vou regar aqui, tá, maninho? A grama tava bem seca. Eu vou cortar umas árvores, maninho. Tá? Ou você quer ir cortando Não, pra botei. mim? Na é verdade, né? Seu Se braço tá machucado. Ai, calma aí. Ai. Ui. Ai. Ai. Ah. Ai. Ai, tá difícil cortar. Ai. Ai. Cortei. Ui. Madeira. Pega tudo aí. Corta tudo já. Eu vou deixar esses tronco para gente cortar depois, tá? A gente tá plantando flor ou batata? Batata parece flor, né? Ai, ai, ai. É, né? Esqueci. Desculpa, maninho. Desculpa, maninho. Maninho, tem um galho aqui. Você quer? Que? Maninho, será que dá pra eu botar galho? Maninho, eu vou tentar fazer uma tentativa. A vida é feita de tentar. Calma aí. <risos> Passou normalmente. Eu vou botar aqui as madeiras. O que? Não, galho não dá, né? Você jogou lá Aham. Uhum. Eu nem lembro mais árvore que eu tava. Ô, maninho, dá pra você pegar isso aí, não? Madeira? Eu vou tentar, mas minha mão tá doendo. Tá. Se precisar de ajuda, me avisa. Madeira! Quer ajuda? Eu pego e eu dou na sua mão. Que fica mais fácil. Tá bom? Caramba! Não acaba não, né, maninho? Não, vai colocando aí, velho. Tem madeira ali, eu vou pegar, tá? Aqui, aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. Tenho dez madeiras. Dá pra colher já? Pronto, botei aqui. Serve aqui, Quê? pra quê? Opa, aí dentro. Ai. Madeira. Eita. Eu sempre chego num lugar exato. Olha aqui, não para de sair. Man... Maninho! Bora, né? Eu vou quebrar os troncos só depois, tá, maninho? Maninho, você não acha que já tá crescendo? Ou já cresceu? Não, ainda tá indo. aí. Eu vou regar. Fica olhando lá as tábuas pra ver quando acaba. Pra acabar sem me avisa Acho que não vai acabar muito Vou cedo. Deve ser porque a gente botou demais. Né? Madeira! Ai! Caiu a madeira na minha cabeça quase. Ai. Corta, vem! Mais 10 madeiras vindo. Ai, ai. É bem a vida, maninho. Maninho, eu vou... Toma aqui, maninho. Calma aí, maninho. Não pega ainda. Tem muita coisa ainda pra você pegar. Aqui. Aqui tem mais. Tem muito mais, maninho. Pronto.